Irão, decide fazer Ficar em um desistir Se lembre que podem morrer E que não é vergonha alguma fugir A sociedade é quem define O que é legal e o que não é, é, é Nosso R.P. já incomoda Mas correr atrás de uma bola É o que te faz popular a quem quiser Sei que já falei isso outras vezes Só que dessa vez é de verdade ter valor Eu vou conseguir pegar meu diploma em alguns meses E mostrar meu dedo do meio pro diretor e Eu tô com a sensação Que algo foda está chegando 1986 Esse vai ser se conheceu, mas sei que você não se lembra. Era cabelo inteira raspar. Eu não tinha essas tatuagens tão fodas. Espera, Chrissy se lembrou. Mas algo ainda me incomoda: o que leva a garota linda querer vir comprar essas drogas? Chrissy, Chrissy, Chrissy, responde, por favor. Chrissy, Chrissy, Chrissy, cada o dela quebrou. Eu fiquei apavorado, tinha alguém ali se mexendo. Eu não sabia o que fazer. <risos> Dessa vez eu não vou fugir Irmos procurar esse monstro Porque todos vocês estão aqui Mesmo que eu conte ninguém vai acreditar em mim Então é verdade O que exista tá na merda Nós estamos vivenciando a maldição de velho. Nós ganhamos um plano para fazer um mundo invertido Acaba com ele de uma vez Mas Steve não quero que entenda errado Eu não sou nenhum herói diferente de vocês Dunshin, somos a isca, vamos atraí-los até aqui Mas não se preocupe, você que vai ser o maior herói no fim Parece até que a minha guitarra Combina perfeitamente pro que vai acontecer É agora, Tanshin, liga na pomada Espero que esteja escutando Essa é pra você Vem! Dessa vez eu não vou fugir nem procurar onde esse monstro se Você vai ter que cuidar deles por mim. É porque <risos> esse vai ser o meu ano, né? <risos>